Senhoras e senhores, vamos tomar nossos assentos para iniciarmos. Faltando alguns segundos. Está Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão extraordinária da gestão 2021-2024, de 30 de novembro de 2022, convocada pelo edital número 13, de 29 de novembro de 2022. Passo a palavra ao vereador, senhor, segundo secretário, o senhor Luiz Carlos Magalhães, Luizinho Magalhães, para que proceda a leitura do edital número 13, com a ordem do, com a ordem do dia da pauta para esta sessão extraordinária. Senhor Presidente, bom dia ao senhor, bom dia à mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores e vereadoras, bom dia às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A partir desse momento, a segunda secretaria notifica também, presidente, que o motivo da ausência do primeiro secretário, vereador Renato Cozanelli Júnior, uma agenda de última hora surgida na capital do estado com o coronel Gibson, representante do INCRA do estado de Mato Grosso, justificando a ausência do primeiro secretário. Convocação para a sessão extraordinária, edital 013-2022, o presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Mato Grosso, Manuel Mazuti Neto. No uso de suas atribuições legais, lhe confere no inciso 3º do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, convoca, ficam convocados todos os vereadores desse Poder Legislativo, para a sessão extraordinária na sala das sessões Antônio Santo Renosto, na sede da Câmara Municipal, situada Avenida Primavera, número 300, bairro Primavera 2, que será realizada às 11 horas da manhã do dia 30 de novembro de 2022, com a seguinte ordem do dia... A proposição do projeto de lei 1394, que tem a emenda que dispõe sobre a denominação do Autódromo Municipal de Autódromo Municipal Ludovico Bombarda, falecido Botia, memorável Botia, né? A autora é o vereador Tarlan Barbieri Zanata, Projeto de lei 1395, que altera a lei 1319, de 10 de dezembro de 2012, do município de Primavera do Leste e da outras providências. A autoria é do vereador Elton Baraldi, Giovanna Paula de Oliveira, Itamar Ferreira de Queiroz, Carla Jaqueline da Silva, Souza, Luiz Pereira Costa, Sérgio Rodrigues Gonçalves, Valdecir Alventino da Silva, Vanessa Muide Melo, Welles Marques Rosa Campos. Moção de aplausos número 026. É, que concede moção de aplausos ao mestre Armando. Essa propositura é composta pelo excelentíssimo vereador Welis Marques Rosa Campos, vereador Quinha Juriti. Projeto de lei 1374, para primeira e segunda discussão e votação, dispõe sobre a, a declaração de utilidade pública é, do Grupo Escoteiros Guardiões do Cerrado MT21. Renato Cozonelli Júnior é o autor da propositura. E ainda temos, senhor presidente, para a, a, o, a apresentação de hoje, o projeto de lei 1391, primeira e segunda discussão, votação, autoriza o Poder Executivo a receber a doação do imóvel que descreve e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Primavera do Leste, em 29 de novembro de 2022, registre-se, intima-se e cumpra-se. Manuel Mazuti Neto, vereador presidente do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Primavera Leste. Senhor presidente, é, está lido a ordem do que nós teremos na sessão. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, vereador Luizinho Magalhães. Assim terminada a leitura, passamos à ordem do dia. Projeto Lei 1394, autor vereador Tailã Barbiari Zanata. Assunto: dispõe sobre a denominação do Autódromo Municipal de Autódromo Municipal Ludovico Bombarda, Albócia. Encaminho projeto Lei 1394 para aparecer da Comissão de Justiça e Redação no prazo regimental. Projeto Lei 1.395. autores, vereadores Elton Baraldi, Giovana Paula de Oliveira, Temar Ferreira de Queiroz, Carla Jaqueline da Silva Souza, Luiz Pereira Costa, Sérgio Rodrigues Gonçalves, Valdecir Alventino da Silva, Vanessa Mui de Melo e Welles Marcos Rosa Camp. Welles Marcos Rosa Campos. Assunto altera a lei nº 1319 de 10 de dezembro de 2012, do município Primavera do Leste, da outras providências. Encaminho o projeto de é 1395 para parecer da Comissão de Justiça e Redação da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento no prazo regimental. Moção de aplauso 026, autor vereador Welles Marcos Rosa Campos. Assunto concede moção de aplauso ao mestre Armando Catrana. Coloco a moção de aplauso 026 em discussão. Com a palavra o vereador Welis Marcos Rosa Campos. Senhor presidente, demais vereadores, bom dia a todos, todos os servidores dessa casa. É, não poderei de discutir essa moção de aplauso. Acredito que muitos aqui não conhecem a vida do mestre Armando. mestre Armando Catrana, ele chegou da Missão Mato Grosso vindo da Itália em 68 e a primeira residência dele foi em Pochorel lembrando que Primavera do Leste fazia parte de Pochorel, essas terras faziam parte de Pochorel quando não era nem chamado Primavera do Leste que era be é bela vista das placas, né como se diz, trabalhou muito tempo também com o padre Ernesto Costa e assim senhor presidente eu fico muito emocionado com essa moção de aplausos não porque eu sou vereador de Primavera, mas acredito que os representantes dos filhos de Pochorel que existe aqui em Primavera do Leste, com mais de 30% da população de Primavera do Leste, são filhos de Pochorel ou morou em Pochorel por algum instante sua vida. Mestre Armando, assim como ele gostava, Armando Catrana, lá hoje, residente, em Três Lagoas, é conhecido como pai das crianças. Eu acredito, senhor presidente, não só eu, porque eu considero filho do mestre Armando. Fui criado pela mãe com quatro filhos, uma mãe solteira, onde não tive um pai presente e o pai presente que eu tive é o senhor mestre Armando. Se alguém aqui nessa plateia se alguém aqui dos vereadores não conhecesse a história do mestre Armando, não conhece a história do mestre Armando, se conhecesse, ia falar. Esse sim foi um herói que veio para Mato Grosso, Primavera do Leste, onde não era cidade, sentado na Cidade Mãe, poxoréu Eu fico muito emocionado. Eu acredito que não só eu, mas todos de Mato Grosso, todos de Pochorel, e todos também de Primavera do Leste, que aquele homem, eu posso até estar tá ganado, mas para mim foi um santo que esteve presente. Então, assim, eu peço a todos os vereadores, né, humildemente, nos ajude a aprovar por unanimidade, porque esse sim merece uma moção de aplauso, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem construído na sua história, hoje, já com 89 anos, isso é um mérito para entregar em vida ao nosso querido mestre Armando Catrana. Meu muito obrigado, senhor Presidente. Obrigado, vereador Quinha. Com a palavra, Luiz Costa. Bom dia a todos, é, senhor Presidente, colegas vereadores. Essa é uma moção de aplauso, vereador Quinha, que eu vou votar com... Todas aqui nós votamos, que os nossos colegas quando propõem, porém o mestre Armando tem uma história... Linda, você falando agora aqui, Vossa Excelência me emocionou quando disse que ele foi um pai que, que Vossa Excelência não teve. Tivemos a honra de jantar com ele alguns meses atrás, muito bem recebido lá, vereadores. Até os convidos, quem quiser participar no dia da entrega, que eu faço questão de estar lá em Três Lagoas, entregar a ele. O tanto que fomos bem recebidos lá lá no projeto dele, e ver a alegria das crianças, do, do, da, da, daquela cidade ali que tem por ele, por tudo que ele fez por lá, tudo que ele fez por Pochorel, por Primavera. Eu fui no centro de juvenil, eu fui no centro de juvenil, época que descia para lá de bicicleta aqui, saía daqui daqui, ia para Pochorel no final de semana para participar do centro de juvenil. E eu tenho quero parabenizar o senhor... Tenho uma admiração enorme por ele. Como disse o senhor, se tem alguém que poderia ser, ser dito santo aqui, que ele merece com certeza. Eu voto favorável e faço questão de lá entregar junto com Vossa Excelência. Obrigado. Coloco a moção de aplauso 026 em votação. Quem concorda permanece sentado e quem discorda, a favor, ficar em pé. Declaro... Aprovada por unanimidade dos presentes, a moção de aplauso número 26 em sessão extraordinária, extraordinária realizada nesta data de 30 de novembro de 2022. Projeto de Lei 1374, autor vereador Renato Cozanelli Júnior. Assunto dispõe sobre... A declaração de utilidade pública do Grupo Escoteiros Guardiões do Cerrado MT-21. Coloco o projeto de lei 1374 em primeira discussão. Para discutir, presidente. Vereador Luizinho Magalhães. Eu quero nessa oportunidade, como falei aqui na abertura da nossa sessão, em nome do vereador Renato Casanelli, dizer que agora há pouco, antes do início da nossa sessão, dizer ao, ao pessoal, ao grupo de escoteiros, Guardiões do Cerrado, é, transmitir né, em nome dele, em nome da nossa casa, o reconhecimento do trabalho de vocês pela nossa querida cidade. E principalmente pelas boas ações que vocês fazem em favor da comunidade principalmente dessa educação espiritual. Obrigado a cada um de vocês, transmito esse carinho todo especial e tenho certeza que esse reconhecimento... Parte num momento super importante, porque nada melhor nas nossas vidas do que a gente poder reconhecer em vida aquilo que as pessoas fazem. Agora há pouco nós votamos a matéria do nosso colega Quinha e que nos deixamos, ficamos muito felizes de saber que isso faz parte da história de vida de todos nós. Nada melhor do que em vida poder dizer isso. E vocês estão aqui hoje para receberem, com certeza, esse voto de confiança do Poder Legislativo, que aqui composto por 15 parlamentares. Tenho, não tenho dúvida de que é o um reconhecimento coletivo. Obrigado, presidente. presidente. É, vereadora Giovanna Paula de Oliveira. É, quero ofertar aqui a vocês a minha gratidão como cidadã. Eu sempre falo que tudo que a gente faz é, no sentido de mudar uma vida é extremamente importante. Vocês conseguem mudar muitas vidas de muitas crianças então assim que esse amor e essa gratidão da minha pessoa que vocês estão sempre nas minhas orações e admiro demais as pessoas que tiram do seu tempo pessoal que vocês poderiam estar com a família fazendo qualquer outra atividade a se dedicar por um futuro melhor, porque o que vocês estão fazendo não existe dinheiro, título ou gratidão que não seja aquela vinda de Deus para ofertar a vocês o que vocês merecem. Então, assim, realmente é, vocês merecem é, todo o nosso apoio, tudo que a gente puder fazer em prol aos grupos é, de escoteiro, grupo de pessoas que se dedicam a mudar a vida de uma criança... É o melhor para o futuro de um país. Meu muito obrigado, minha gratidão e parabéns, muito merecida. Agradeço ao meu colega Renato por fazer essa menção e essa lembrança, porque realmente é o, que é o mínimo que a gente pode oferecer a vocês. Muito obrigada. Coloco o projeto de lei 1374 em segunda discussão. Presidente, só uma questão de ordem, o vereador Luiz Costa tinha Vereador Luiz Costa, então a segunda discussão, Aberto okay. a palavra para o, para o senhor. Obrigado. Rapidamente, okay. só quero aqui é, dizer que também, projetos como este, é muito interessante. Isso faz valer o nosso mandato, quando nós podemos votar leis que pode mudar a vida de pessoas. E quando essas pessoas são crianças, melhor ainda, quem investe em criança, não vamos ter que investir tantos em presídios. A educação é algo que transforma. O que os escoteiros fazem é algo lindo, já disse aqui em tribuna, sempre alerta. É, projetos como ontem estive lá no ProERT, na formatura, faz questão de estar presente nesses projetos. Tudo que vem para combater o mal que temos vivido nesses dias na face da terra é importantíssimo. Então meus parabéns aqui aos escoteiros, meus parabéns a quem dedica, tira seu tempo de voluntário para estar lá ensinando, treinando. E tenho meu voto aqui favorável e vamos... Tem que ampliar, tem que ter mais projetos igual a esses em nossa cidade. Parabéns. Ninguém mais para discutir. Coloco o projeto lei 1374 em votação. Quem concorda permanece sentado e quem discorda a favor ficar em pé. De Declaro aprovado por unanimidade dos três vereadores presentes o projeto lei 1374 em sessão extraordinária realizada nesta data de, 20, de 30 de novembro de 2022 projeto lei 1391 autor executivo municipal, o assunto autoriza o poder executivo a receber em doação um imóvel que descreve e dá outras providências coloco o projeto lei 1391 em primeira discussão é pre... Presidente. É. Vereador Tomazinho. É. Essa área aqui, presidente, que a prefeitura está tá recebendo doação, está recebendo ali do grupo ali Gasparuta, ali do Vertente das Águas, para fazer aquela ligação ali do a Avenida Dom Aquino, Avenida... Que é água Fria, me parece lá, se não me engano. E vai cortar aqueles mananciais ali. Eu sou um cara que sou contra a questão de destruição do meio ambiente. É, porém, é, a questão do plano de mobilidade urbana, aquela avenida, Luiz, está encaixada lá, entendeu? Porque nós temos só uma passagem ali por vertente das águas, que é aqui na Avenida Florianópolis, entendeu? E no meu, no, no meu pensamento, no meu coração, eu ia votar contra, entendeu? Só que pelo, pela. A questão de mobilidade urbana, eu vou votar favorável a esse, esse projeto, mesmo que no meu pensamento seja contra, mas eu vou ter que votar devido à mobilidade urbana ali, você vê o que é o pesadelo para o pessoal passar ali naquela avenida Florianópolis ali. Vereador Vado. Vereador temazinho realmente precisa, igual a vossa acabou de falar ali, Toda a saída ali para aqueles bairros ali, Verdinha das Águas, São Cristóvão, Poncho Verde 5, 4, realmente se conseguir abrir uma avenida ali para dar acesso à FMT. E o próprio Parque Industrial José do Lencar vai ficar muito bom. tá E realmente até valoriza aquelas, aquelas áreas ali pertinho ali, sobre o verbo do Temazinho. Eu acho que, aí igual você falou, mas tem que ver certinho sobre... Né, a legalidade de tudo ali, mas eu acho ali é muito bom ali. Tá, Obrigado, senhor Presidente. Vereador Luiz Pereira Costa. Só quero dizer que também sou um defensor do meio ambiente, sou contrário muitas coisas que são feitas, porém, dá muito bem para fazermos aí uma obra sustentável, que não impacta tanto ao meio ambiente. Cabe a nós, vereador, cobrar para que passe lá, que se tiver nascente naquele local, que não seja ali essa, essa passagem, que seja para outro lugar, desvia, cabe a nós fiscalizar e eu me proponho a estar junto com vossa excelências, verificando isso, vendo todas as licenças, para que possamos fazer esse desenvolvimento sustentável, que é interessante que tenha passagem, porém também é, é interessante que não destrua mais o meio, o meio ambiente, como é que já está ali, tá? aquele córrego ali está totalmente destruída, precisamos, quem sabe até a imobiliária não faz ali um projeto né, para poder, pra poder é, verificar, fazer novamente né, que se torne ali um meio ambiente sustentável. Obrigado. É, a... Mais discutir, vereador? O vereador? Temazinho. Presidente, ali é uma, uma cabeceira que gerou praticamente o nome da cidade, que é a cabeceira da Velha Juna, da primeira moradora da cidade, que hoje está no História está no anexo da casa aqui, que tem o um Instituto de Memória aqui. E, e, assim, é preocupante. Porém, é, como o Luiz falou, vamos ver se consegue fazer um projeto sustentável lá, para que não degada tanto, entendeu? É, a minha vontade era votar contra, só que eu te, sei que tem que ter mobilidade na cidade. Entendeu? Ali, aquela Dom Aquino ali com a Florianópolis se tornou praticamente um anel viário da cidade. A maioria do pessoal está passando por ali agora um deu o tráfego de veículo ali nas, nas, na, na, na BR e na MT-130. Entendeu? Entendeu? Então, a gente tem coisa que a gente tem que votar aqui conforme a necessidade do município. Talvez as pessoas falem assim, ah, os vereadores só quanto o meio ambiente. Mas todo mundo está vendo que precisa de mais mobilidade. Primavera hoje tem 74 mil veículos, Entendeu? Você imagina desembocar tudo num lugar só. É, cortaram ali a avenida ali do, ali do, do, do, do Edgar Concentino ali. Eu era contra também, mas olha o que desafogou. Você imagina toda a cidade passando na Avenida dos Trabalhadores, né, Kinha? Aí fica difícil, né? Então facilitou ali. A, mo, é, deu mais mobilidade ao trânsito. Facilitou, entendeu? Mesmo assim, dar congestionamento. Então, não, não tem por que não votar. Coloca é o projeto de lei... 1.391 em segunda discussão coloco o projeto de lei 1.391 em votação quem concorda permanece sentado e quem discorda a favor ficar em pé declaro aprovado o projeto de lei 1.391 em sessão extraordinária realizada nesta data de 30 de novembro de 2022 sem nenhum voto contrário Nada mais constando para a ordem do dia e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária de 30 de novembro de 2022. Muito obrigado aos vereadores e vereadoras que se dispuseram e fizeram esforço para aqui, para aqui estar. Um bom dia a todos.